Saudações fraternais a todas as irmãs e irmãos, aos líderes religiosos, é, o espiritismo nos ensina muitas coisas, mas com certeza nós conseguimos compreender que as virtudes humanas são essenciais para as vidas de relação e toda a relação sadia precisa essencialmente de respeito. Nós Caminhamos na sociedade volumosamente com os avanços tecnológicos, com as questões de aprimoramento da ciência, mas infelizmente ainda não conseguimos alcançar o padrão moral necessário para que possamos nos respeitar uns aos outros. A violência contra as mulheres é de fato muito preocupante precisa da legislação precisa das ações das organizações internacionais das organizações do nosso país e nós religiosos com certeza estaremos juntos nesta luta para valorizar a, a questão e deixar claro que precisamos de respeito para nós essa é a palavra chave eu venho aqui em nome de uma diretoria do conselho espírita do estado do rio de janeiro que é composta por sete membros e cinco são mulheres, graças a Deus, né? Porque estão lá como mães, estão lá como pessoas da sociedade, tendo muito a nos ensinar. Então, a mensagem do Espiritismo hoje é essa, pedir que possamos guardar o respeito uns com os outros. Muita paz.